Olá, pessoal! Mais um exame de fluorescência ótica. Neste caso, o paciente é portadora de aparelho ortodôntico. A gente pode observar a presença de biofilme bacteriano sobre os brackets, a gengiva um pouquinho avermelhada, gengiva livre mais esbranquiçada, gengiva inserida avermelhada, Vejam o detalhe que a gente tem em relação às restaurações, pode abrir um pouquinho. Em relação ao biofilme, colocação de brackets, reabsorções, abfração. Olha o biofilme lá no molar. Então, é um exame de muito detalhe, técnica, onde a gente tem que associar a parte de lesões em tecidos duros. Põe a língua para fora, por gentileza. Podemos observar uma área mais avermelhada na, no ápice lingual, no terço anterior da língua. Algumas áreas mais esbranquiçadas. Pode pôr mais a língua para fora e na região posterior. Pode abrir. Observamos uma área mais avermelhada. Pode abrir. Abre a boca. Abre a boca. Aí. Na região posterior, a gente observa um pouquinho de sabor lingual. Um exame muito detalhado, de muita valia e importância nos nossos atendimentos. Para diagnóstico, tratamento e orientações ao paciente. Fluorescência ótica em odontologia.